pretende-se que se indique o menor número inteiro que pertence a este intervalo, que é o conjunto A, que vai de menos raiz de 5 inclusiva até raiz de 5 também inclusiva. Então vamos lá iniciar. Em primeiro lugar, vocês já sabem que os números inteiros são o conjunto dos D's. Isto é, 1, 2, 3, o menos 1, um, o menos 4, o menos 10. Isto é, são todos os números inteiros positivos e negativos, incluindo também o número 0. Recorrendo à calculadora, uma aproximação às centésimas, neste caso por defeito, é menos 2,24. Então, menos 2,24, quando colocado na reta real, aqui está... Está, é um número que é inferior a menos 2, isto é, está antes do menos 2. Então, qual será o menor inteiro deste intervalo? Uma vez que eu sei que o meu intervalo começa aqui até aqui. Isto é, vai de menos raiz de 5 até raiz de 5. Está aqui. Aqui representado. Então, deste conjunto de números reais, qual é que é o menor inteiro? Então, o menor inteiro está aqui, é logo o primeiro, que é o menos 2.